Como saber se você está vivendo um amor verdadeiro? Hum, como saber? Será que você está vivendo isso? Fica aí para descobrir. Muitas pessoas atualmente, vamos colocar até nas gerações passadas, viviam situações de amores que elas acreditavam que estavam sendo amores verdadeiros. Porém, né, o amor verdadeiro ele é pautado nessa questão de entrega, ele é pautado nessa questão de vulnerabilidade, de, de transparência, de lealdade. Não é, geralmente, o que acontecia em relacionamentos. E, geralmente, também não é o que acontece quando os relacionamentos eles não têm é, uma sustentação que está ligada a essa questão de profundidade. Né, quando é uma questão mais de superfície, de, de um aspecto mais comum. Né, quando a pessoa se relaciona de uma forma mais... Né, para não estar sozinha, né, e aí ela não entende realmente o que é amor de verdade. Então, assim, nós vamos falar hoje sobre cinco aspectos que as pessoas às vezes acreditam que são condições baseadas em amores, só que não são. Exatamente. O primeiro deles é aquele tipo de amor por carência afetiva. Uh. Esse amor... Esse é complexo, hein? É aquele relacionamento que está acontecendo, não por amor de verdade, mas por uma carência afetiva. É uma necessidade do outro, né? Aquele arquétipo do vou me relacionar com um homem que me salva, que faz tudo por mim e outros tantos arquétipos que podem estar na cabeça e na crença dessa mulher, né? Na questão subconsciente, inconsciente dela. É, geralmente esses, esses relacionamentos que estão ligados a, a um amor por carência é. afetiva, uhum. nada mais é do que uma reprodução né, do que você recebeu de pessoas que foram importantes para você na sua vida. Então, às vezes, você recebeu um tipo de amor né, da mãe ou um tipo de amor do pai, e você leva isso para a relação conjugal ou para relacionamento de namoro. Né, a pessoa acaba espera que isso seja reproduzido. Por exemplo, uma vez eu tive uma, uma cliente que aconteceu o seguinte... O pai dela tratava ela tão bem, mas tão bem que ela nunca foi repreendida pelo pai. O A pai princesa. dela o tempo todo ficava presenteando ela. Nenhum casamento dela deu certo, nenhum, porque ninguém nunca conseguiu reproduzir com o pai ninguém dela. Ninguém nunca conseguiu chegar aos pés do pai. Então assim, ela mantinha um relacionamento com todos, acho que ela casou três vezes, se não me engano. Todas as pessoas que ela casou, ela ficava esperando né, que a pessoa tivesse um comportamento muito parecido com o do pai. E vivia uma carência gigantesca no sentido de, de aguardar que ela fosse presenteada o tempo todo. Aguardar que ela fosse elogiada o tempo todo. E isso não acontecia. E aí Sim. todos os relacionamentos chegavam a fim. Exatamente por esse aspecto de carência, de ficar esperando do outro algo que você acha que você precisa receber. Ela nunca se sentia amada o suficiente. Perfeito. Exatamente. Então, existe como a mulher ter uma carência afetiva baseada na forma como a mãe dela lidava com ela? É possível. Digamos que foi uma mulher que foi criada pela mãe solteira. E essa mãe foi super protetora. Se ela reproduzir isso pro relacionamento dela, obrigatoriamente ela vai esperar que seja uma pessoa que fique o tempo todo, né, condicionando o que, que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. É a pessoa, assim, que tá o tempo todo controlando. E ela acha que isso é normal. Já tô entendendo muita coisa de uma das pessoas que a gente atende. Uau. <risos> Realmente, tem esse aspecto. Bom, o próximo amor... Não verdadeiro, né? A gente lembrando que aqui não quer dizer que o amor não seja verdadeiro, quer dizer que a base dele não está sendo o amor verdadeiro, puramente amor genuíno. Pode estar com aspectos também de carência afetiva, com aspectos de amor por vaidade. <risos> Amor por vaidade é aquele amor que na verdade você se começa a se relacionar com uma pessoa muito mais para se sentir bem. Se, né? se sentir é bem é uma questão mais de de egocentrismo, é de em si o... mesmar, né? Tipo, eu estou é. com aquela pessoa porque ela fortalece questões do meu ego. Estou com aquela pessoa porque eu me sinto mais rica. Eu estou porque a... ou porque a pessoa é rica ou porque a pessoa é mais gostosa, bonita. Sim, sim, Tem muitas pessoas é, que É um amor ficam. pautado em, assim, é, eu estou com uma pessoa porque ela tá me dando alguma coisa que, de uma certa forma, acaba revalidando um aspecto mais, mais egocêntrico que eu tenho, né? Algum tipo de aspecto do ego que está ligado a essa questão da vaidade em si. E aí ela acredita que todos os relacionamentos que ela tem precisam trazer isso para ela. Inclusive, a gente tem um exemplo muito bom de uma pessoa que está se relacionando só porque a pessoa é bonita, gostosa. A gente pergunta para a pessoa, né? Sempre questiona, por que, que você está dentro deste relacionamento? A resposta é sempre porque ela é bonita e gostosa. Nunca vem o sentimento na frente. Né? Então, se você se perguntar aí, por que, que eu tô nesse relacionamento? Se sua primeira resposta não for porque eu amo ele... <risos> Provavelmente você não ama de verdade, né? Se não tiver um, uma resposta baseada em afetividade, no sentimento, fica de olho aí se você não tá realmente dentro dessa relação por algum outro motivo que não seja um amor verdadeiro. É, não quer dizer que também não possa é, florescer o amor, Exatamente. mas né? ainda não está sendo um aspecto baseado no amor verdadeiro, está sendo algo ainda superficial. Exatamente. E outro tipo de amor que não é bem um amor assim, é o amor por codependência emocional. Um dos lados é, é o mais frágil, é o mais dependente. E o outro é o forte, o que faz, acontece. É o que fornece, né? Tipo, é o que protege, é o que tá ali o tempo todo. Geralmente esses amores baseados... Salva. Em... É, então. Geralmente esses amores baseados em codependência... Eu já vi algumas vezes isso no consultório. Eu lembro que as pessoas elas, elas eram bem frágeis. Elas tinham um aspecto de muita fragilidade... E aí elas procuravam ou estavam com pessoas que estavam o tempo todo suprindo essa, essa necessidade de ser cuidada, suprindo essa necessidade de, de ser pega no colo, suprindo essa necessidade assim de o tempo todo ficar recebendo elogios ou o tempo todo ficar recebendo... Não é só presente, mas assim, é a pessoa que ela vai para uma polaridade onde ela se encontra é, ou infantilizada ou frágil demais a ponto de acreditar que isso é amor. Ela acredita que só dessa forma o amor pode é, fortalecer, se fortalecer, porque o outro está sempre defendendo, o outro está sempre à frente. Aí, opa! E realmente, assim, essa questão de codependência é algo perigoso, porque quando o outro percebe que ele está sendo é, um esteio, né? Quando ele percebe que ele está sendo só um ponto de apoio e se ele vai embora, essa pessoa que é dependente, ela vai, vamos colocar assim, profundo do poço. Isso é perigosíssimo. Já vi acontecer isso, assim, até em situações onde a pessoa cai num, num aspecto totalmente depressivo. A pessoa não tem sustentação nas próprias pernas. Nas Exatamente. Próprias... Ela não tem sustentação das próprias emoções. Ela sempre precisa do outro para fazer alguma coisa, sempre precisa do outro... Pra prover, sempre precisa do outro pra tomar decisões. Pra fazer as coisas, né? Tem muita gente que não gosta de sair sozinha. Não gosta de fazer nada sozinha. Não sabe fazer sem o outro. E a questão da autoestima dessa pessoa é baseada no outro. Sim, sim. Né? Nunca é sobre ela, é sempre sobre o outro. Ela não se imagina sozinha, né? E a outra pessoa, outro tipo de amor, né? Que não é bem amor, é o amor pelo medo do abandono. Uau! Esse amor esse pelo medo do abandono. Olha, eu acho que esse é um dos mais comuns, porque <risos> é, geralmente quando eu ouço mulheres né, assim, que, que dizem ah, eu fiquei com aquele traste mesmo, Aí eu falo, Ué, mas por quê? Exatamente por esse aspecto do amor, é, por medo né, ou, ou sim, uma sensação de falta de abandono. Porque a pessoa ela prefere escolher qualquer pessoa para não estar sozinha. É, e aí ela fica vivendo vários relacionamentos onde ela não quer em sentido nenhum, né, em hipótese nenhuma é, se ver sozinha para lidar com um aspectos da realidade, né, de criar uma realidade para ela onde ela é autossuficiente e aí todas as vezes que ela vai dar um passo no sentido de ser autossuficiente ela acha que ela vai ficar sozinha e abandonada, né, que ninguém vai ser, que ninguém vai aceitar no sentido dela ter autonomia que o parceiro, né, não vai aceitar exatamente que ela vai ser largada então ela começa a ficar bem dependente é né? tudo que ela dá um passinho meio para fora e esse tipo de mulher costuma não de mulher ou de homem enfim mas é que a maior parte da nossa audiência é feminina né é a maior parte dessas pessoas elas não têm coragem de sair de relações porque acreditam né, um relacionamento pode estar falido você pode estar num relacionamento abusivo. A pessoa acredita que ela não vai arrumar ninguém. Que ela vai ficar sozinha para sempre. Né? Ou que não tem... Que homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. Melhor ficar com esse mesmo. E aí, não só o medo do abandono. Do parceiro abandonar, como de ser abandonada. Se terminar aquela relação. Né? Então, ela vai ser abandonada por todos depois. <risos> vai ficar sozinha. É interessante como essa questão da crença ela faz toda a diferença, né? no sentido de como a pessoa tem a percepção dela mesma em relação a qualquer tipo de relacionamento. Porque realmente é isso que determina é, se a pessoa vai ter êxito ou não, ou se ela vai ser feliz ou não. Quais são as crenças que estão inseridas uhum. ali. E quais são as, as, os exemplos que ela viu também de relacionamento, né? dos pais, dos avós, de pessoas próximas. Porque, infelizmente, assim, existem muitos exemplos que diziam que era né, um relacionamento bonito, aquela família margarina, mas não, existiam várias questões é, muito profundas e, assim, até é, pautadas com um aspecto de tabu, que as pessoas não podiam tocar, falar a respeito. Ah, um exemplo, assim, Muitas. se a gente pegar a geração dos nossos pais ou dos nossos avós, era normal o cara, né? Tipo, sair para gandaia, ir pra poteiro, ter amantes e a mulher ficava quietinha. Isso é coisa de homem. É, exatamente. Não, isso aqui é coisa de homem, o homem faz isso, homem se comporta assim e a mulher ficava quietinha. E aí, como, como a gente disse, ou tava presa num aspecto financeiro, ou tava presa em alguma coisa, não podia sair porque não podia, é, não tinha como sustentar e ficava presa nisso. Mas, às vezes, também tinha esse aspecto dos, dos, dos aspectos do que não são amores. E aí, essa família se mantinha por muito tempo, mas quando você ia ver as cicatrizes, e as mazelas que eram geradas ali, tinha Exatamente. muita coisa muito pesada. Então a gente tem que tomar muito cuidado de ficar reproduzindo a fala de os relacionamentos antigamente eram muito mais duradouros do que hoje. Hoje, as pe... os relacionamentos não estão durando, porque as pessoas isso, as pessoas aquilo, as pessoas sei lá. Será? Será que não é justamente pelo, pelo seu exemplo, né? Porque as, as relações eram obrigatoriamente mantidas por N motivos, né? Nesse, nesse aspecto que você falou, a mulher ficava no relacionamento, ela ficava quieta, porque ela tinha que ficar quieta. É, e não tinha essa questão de ajustes como tem hoje. Hoje uhum. a gente tem a possibilidade de poder falar sobre as coisas, poder debater, poder discutir. A mulher não podia questionar. Exatamente. Né? essa mulher questionasse se ela apanhava, porque o cara, ela era propriedade do homem, dependendo da época. Não, minha avó, por exemplo, ela foi super ousada. <risos> minha avó foi de 1934 ela já morreu, e ela foi desquitada, não chamava nem separação, você desquitava. E ela era mal vista porque ela tinha sido desquitada. Né? A minha mãe nasceu de um segundo casamento, que meu avô também já tinha sido casado pela primeira vez. Ele teve que sair de casa porque a separação não era rápida. Minha avó também saiu de casa, mudou de cidade, porque você não podia separar rápido. Você não podia de se divorciar. Era disquiti, né? Então eles foram super para frente frenteix na época. É, coisas que hoje é, são corriqueiras e comuns, né? Quando o relacionamento realmente não funciona mais, o, esse processo, se não entrar no tijouso, né? É um processo comum. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir. E essa questão do amor por substituição. O amor por substituição, ele tá muito ligado a essa questão de ficar trocando de parceiros, né? É, o quanto a pessoa, ela se relaciona, e aí ela não encontra o que ela quer, e ela procura no outro parceiro, e não encontra o que ela quer, e ela procura no outro, no outro parceiro. E fica o tempo todo, né, pulando de relacionamento em relacionamento, quando ao invés de ela se perceber, né, é, entender quais são os mecanismos dela, entender quais são as questões internas que fazem com que ela fique buscando no outro, ela só substitui o parceiro. E aí, por isso que a gente chama de amor de substituição. A pessoa está o tempo todo substituindo o parceiro dela, exatamente pra... porque ela está reproduzindo algo que está muito enraizado internamente na crença dela fica pulando de galho em galho e não resolve o que tem que resolver. Exatamente. Isso isso é muito recorrente, é, é mais recorrente em homens. Não que seja só recorrente em homens. Eu, no consultório, eu vi isso muito, acontecer muito com homens. Mais com, com mulher, homens. uma incidência um pouco menor, Bem acho que bem menor, assim. Mas eu me lembro, assim, de um cliente que eu chegou uma vez, foi muito interessante. E ele chorava, e dá para ver, assim, que era um choro sincero, mas ele não sabia o que ele fazia, porque ele vivia trocando de namorada, e ele falava que enjoava dos relacionamentos. Quando né, a gente investigou mais a fundo, eu notei que o pai dele fazia a mesma coisa. Então ele era filho, acho que do segundo terceiro casamento, e aí ele via sempre o pai com várias mulheres. E ele reproduzia a mesma coisa. Que era curioso! A pessoa procurando no outro algo que ela precisa encontrar nela, e aí ficava: aí ah, agora eu quero uma pessoa que seja assim. Agora uma pessoa seja. Fica sabe. projetando Outra na essa relação. Com essa característica. Só que aí, exatamente, sempre substituindo as coisas que precisavam ser vistas de uma maneira mais introspectiva. É meio que uma pessoa que vai fazer compras. Porque tá faltando alguma coisa, uma pessoa que faz isso no sexo, que faz isso pornografia, que faz isso com comida, falta é, algo. É, um aspecto muito parecido. Muito, é, no quesito falta, no quesito falta, ela busca no relacionamento. Exatamente. Né? E também temos o último ponto aqui, que é o principal e que eu também já confundi muito isso, você já confundiu também? Porra. Oh. Meu Deus! <risos> Porque a gente tem uma cultura que confunde muito, inclusive, que é a paixão. É, paixão. Todo mundo acha não que paixão é, é amor, amor, mas não é, hein? Paixão não é amor. Ela pode se tornar amor, mas ela não é amor. Você já não acreditou muito que você não sabia viver sem paixão? Já, já. Eu sou claro. a Ariana, com coincidente Capricórnio. Eu era mais jovem. E Everton, quando eu era mais jovem, parece um idoso. Mais jovem. Eu sou a Ariana com ascendente Capricórnio e Everton é Capricórnio com ascendente Áries, ou seja, somos bastante fogo, bastante paixão, né? Movidos e... a paixões, né? Movidos a paixões, eu achei que eu ia ficar pulando de galho em galho minha vida inteira e que eu nunca ia ficar muito tempo com uma pessoa, mas até parece, né? eu fiquei seis, sete anos com pessoas mas achei que eu não ia passar nunca uma vida com uma pessoa, envelhecer com uma pessoa, porque eu achei que eu não saberia viver sem paixão. Eu nunca confundi amor com paixão, achando que aquilo era amor eterno, mas eu achei que eu não saberia viver sem paixão. É, você falando sobre isso, eu tô lembrando aqui de um, uma situação que aconteceu comigo interessantíssima. É, eu lembro de um... Sabe aqueles mini relacionamentos que você tem? Começa com um flerte, e aí vira aquela questão assim que vai pra cama rapidamente e tal... E aí eu lembro uma que eu paixão tava... paixão avassaladora. É, paixão avassaladora, total, assim. E aí eu lembro que eu tava... Ah, nem lembro que ano que foi, mas assim... Eu era solteirão convicto. Fala, não, nunca vou entregar meu coração pra ninguém, eu vou só me divertir e tal. E aí essa pessoa apareceu, assim, foi uma coisa, sei lá, de um mês, um mês e pouquinho. E eu lembro que uma vez a pessoa falou que me amava. Né? Eu fiquei meio, como assim? E era uma questão, assim, de, de sexual. Era uma, um fogo, uma paixão, mas era totalmente sexual. Era físico só. Não tinha nenhum envolvimento afetivo profundo. E aí, um dia, a pessoa falou, ah, eu te amo. eu, opa, como assim? E esse é um dos pontos interessantes quando se trata, né, pra gente falar sobre questões do que é paixão, é que as pessoas confundem as coisas. Elas estão tão apaixonadas, elas estão tão hipnotizadas, porque na paixão é exatamente isso, você chega a ficar bobo. Inebriado, né? né? Tem tanta, é, tanta descarga de adrenalina, de endorfina, de dopamina, que você fica meio bobo, né? Você fica meio, oh meu Deus, que essa pessoa... E na hora que você vai entender mesmo, depois de um tempo que você convive com a pessoa, você entende que aquilo não é amor. Né? O amor, ele tá pautado em várias outras construções bem diferentes da paixão. Até porque o amor, ele precisa enxergar o outro. Sim. Ele precisa enxergar a pessoa. E a paixão não te faz enxergar ninguém. Né? Você só quer ali ficar naquele vucu vuco naquela coisa do... <risos> né? Você não quer, você não consegue enxergar o outro realmente, no auge da paixão. E o amor se constrói com duas pessoas reais. A paixão ela dura por um tempo e depois... Eu já vi, já, vi, já vi paixões que duraram pelo menos três a quatro anos. Paixões... Paixões profundas, assim. Só Mas... que chega um momento que a paixão, ela cessa. Vou dar um exemplo. <risos> lembrei de uma situação aqui. Eu lembro de um amigo meu que falou uma coisa, assim, interessantíssima. Ele falou, olha, cara, é... tô casado há não sei quantos anos, tal, e no meu casamento tem uma paixão absurda. Eu falei, ah, legal, que bom. Ele falou, olha, que bom que a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Né? A gente nunca passou por uma crise financeira, a gente nunca passou por nenhum aspecto baseado em, assim em desconfiança, em falta de lealdade, né? E aí eu entendi. E, e, assim, a questão dele era que bom que a paixão estava presente ali. Tudo, todo o relacionamento era pautado no seguinte aspecto. Tinha todo mundo pra fazer tudo pra eles. Então, assim, eles nunca precisavam se aí, comprometer Brasil, com é coisas fácil. do dia a dia. Né? Não precisava... <risos> cuidar do cachorro, não precisava cuidar dos filhos, sempre tinha alguém cuidando dos filhos, dos animais, sempre tinha alguém cuidando das coisas profissionais. Deixa aqui embaixo no comentário se isso não é fácil. <risos> é, então. E aí, assim, aí é a eu... paixão durou anos. Né? E exatamente por isso, é, eu entendo que a paixão ela realmente pode durar por muito tempo. Se você Eles não tiver uma novela baseado numa convivência real... Eles viviam uma novela. Sim, é? sim. Você não tem desconforto. Você não tem boleto atrasado. Você não tem criança remelenta. Cachorro fazendo xixi e cocô por aí o tempo todo. E você pisando. Você não pega trânsito. Você não tem falta de dinheiro. Você não tem doença. Você não precisa se preocupar com nada. Sim. Você só vai se ocupar com o que é, tesão, Eu vou pra o que Paris. é gostoso, que é delícia. Ah, gente, desculpa, mas aí é irreal isso, né? Bom, aí é que tá. É, tem muitas pessoas que vivem pautadas nessa faixa de relacionar-se. Eu achei que era isso. Vivem na paixão. anos, quando eu era mais nova, eu achava que era isso. Você tem que ficar num relacionamento só belezinha. Quando começou a encrespar, beijo, tchau. Quando eu tinha, um, sei lá, uns um 19, 16, 17 anos, eu achei que era isso. Né, porque é isso que você aprende. Mas não é bem assim. Não, gente, pelo amor. Aí eu ia viver apaixonada pela vida, apaixonada por tudo. Não tem problema. É. Não sei se isso é possível, mas não sei. Acho que aí já depende da de gente falar de outra coisa quando se fala de estados de consciência, mas esse é assunto para outro dia. É. Bom, mas. Mas enfim, é isso. Hoje é. nós falamos aqui sobre aspectos do que realmente não é amor. Né? Do que as pessoas às vezes acreditam que é amor, mas não é amor. Então, se você percebeu aí que algum aspecto aí né, fez sentido para você chamou a atenção né, começa a policiar por aí pensa a respeito do que você tá vivendo, né, e vê se é possível mudar vê se é possível ter uma nova perspectiva e se você não conseguir fazer sozinho, por favor, vá buscar ajuda faça meu favor, porque você pode estar vivendo vários aspectos desses amores ilusórios juntos, e nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho tem Verdade. que ter uma capacidade de auto-percepção, auto, auto muito grande, nem todo mundo tem, nem todo que quer porque você também não precisa né você pode preocupar pode ir para as Bahamas por exemplo <risos> no caso desse casal porque eu tô achando impressionante esse último exemplo eu também ia viver apaixonado para caramba é maravilha só enfim é isso aí gente se fez sentido para você você compartilha isso com a pessoa para dar os topi nela né por nossa conta você pode compartilhar com elas e faz aí tudo que você já sabe né ajuda a gente curte compartilha escreve comenta você encontra a gente também no Instagram, @terapeutiandoa2. Agora temos um logo aqui, estamos muito chique com o estúdio e tudo mais. Quer dar mais algum recadinho, Everton? Dá um recadinho. Day. Beijo no coração de todos. A gente se vê na próxima. Beijo. Beijo até. Tchau, tchau.